Fala pessoal, beleza? Bacana com vocês, seu amigo Jair aqui de novo. Pessoal, essa dica aqui vai ser a dica, super dica para vocês. Não vou falar, já vou bater logo na tecla aqui. Não sou expert nessa área, estou aprendendo agora, mas eu vi resultado. E eu tenho certeza que se eu achei que ficou bacana para mim... Com certeza, para você vai ajudar. É uma dica de economia para você que mora em regiões de difícil acesso de um produto que a gente precisa muito. Massa plástica. Você que trabalha com, com porcelanataria depende de massa plástica e precisa dessa massa plástica branquinha, assim como eu, para fazer seus projetos, então hoje eu vou te dar uma super dica para você gastar pouco, para você ter acesso a uma massa plástica de qualidade a hora que você quiser. Beleza? Se inscreve nesse canal, fica o dedão nesse like, ativa as notificações. Bora! Pessoal, é o seguinte... É, já tem um tempo atrás que eu já tenho estudado um pouco sobre composição de massa plástica Como a gente fazer a própria massa plástica né Ter uma massa plástica ó, de uma consistência bacana para você estar tá trabalhando Então a gente vem estudando um pouquinho para saber como que funciona é, Lembrando novamente, não estou aqui passando conhecimento técnico, é, medidas, precisão Não, eu estou passando uma base para você fazer um teste aí E assim como eu chegar no resultado que eu cheguei a massa plástica, ela tem uma composição básica, bem básica, básica mesmo. Que é o talque industrial, né? Isso aqui é talco industrial. Você encontra na, no Mercado Livre, nessas lojas de abrasivo e resina de laminação. Essa aqui é a resina de laminação. Procura lá no Mercado Livre, resina de laminação, talco industrial. Com certeza você vai achar os kits completinho, completinho. Beleza, até aí tudo bem. Eu já tava fazendo algumas massas, fazendo alguns testes, questão de dureza, qualidade, se tava boa, super, super boa, super boa mesmo, uma, uma dureza incrível, né? Você terminava a secagem dessa massa ali, você podia passar uma lâmina de estilete que você sentia que ela tava dura. Mas qual a, a outra necessidade que a gente tem é na área da porcelanataria? Que a gente tenha uma massa plástica branca, bem branquinha mesmo, né? Você já deve ter deparado muitas vezes com comprar uma massa plástica e como branca e você chega lá aquela massa acinzentada. né? Então é chato isso. Então como que a gente vai resolver? Já tinha feito um, umas pesquisas, né? E todo mundo já tinha informado sobre um produto que dá essa coloração branca na massa, que é o dióxido de titânio, né? O dióxido de titânio é a pigmentação para a massa plástica lembrando vocês existe lá eu pesquisei estou falando por alto não tô falando com propriedade sobre esse produto se eu não me engano existe esse produto aqui até como alimentício mas pelo amor de deus não vai comer isso aqui não que isso aqui não é polvilho não tá pesquisa lá direitinho dióxido de titânio para pintura na pigmentação e o meu chegou hoje e eu já fiz um teste rápido para saber se dava resultado e eu fiquei super feliz com o resultado que eu tive. E eu vou ensinar para você aí agora que tem dificuldade na sua região, que às vezes está pagando frete caro, né, que não está conseguindo comprar a sua massa plástica. Você vai entrar no mercado livre. Se pagar um frete caro, vai ser uma vez só, você vai ter massa por muito tempo. Compra lá o talco industrial, compra a resina de laminação ó, e o dióxido titânico. Vamos experimentar fazer aqui, ó. É, no nosso grupo de iniciantes do WhatsApp, vou deixar aqui, aqui, por aqui, assim. Eu não sei onde que vai chegar, depois eu ponho ele onde que o meu dedo bater aqui. É, o pessoal, já tem uma galera lá que tem entendimento disso aqui. Já estava explicando sobre as proporções ideais para você colocar cada tipo de produto. Vamos lembrar mais uma vez, não estamos falando de medida técnica, não estamos falando de quantidade exata e técnica. <risos> o que eu tenho a entender... É que o talco industrial e a resina de laminação, a proporção é a consistência que eu preciso. Qual é a consistência que eu preciso da minha massa? Eu preciso de uma, uma massa mais mole, mais firme. Então, se eu quero mais mole, mais resina, menos talco. Se eu quero mais firme, mais talco, menos resina. Beleza. de titânio, os colegas estavam explicando no grupo lá. Que dependendo da quantidade, se eu colocar muito, eu vou ter um certo tipo de influência na minha massa que talvez não seja legal. Então vale você fazer um teste. Vai colocando aos poucos e faça teste assim como eu estou fazendo aqui agora. Beleza? Vamos fazer uma massa aqui? Vamos lá? Vamos atribuir aqui uma certa quantidade de resina de laminação. Qualquer quantidade que seja. E vamos atribuir aqui um pouco de talco industrial. Beleza? Vamos dar pelo menos um pouquinho, mexê-lo aqui, até ele dissolver um pouquinho e a gente vai usar nosso batedor de massa. Eu acho que a gente pode acrescentar um pouco mais. É interessante usar um batedor de massa, pessoal, porque ele fica meio empelotado, ó. E o batedor ajuda bastante nessa hora. Eu só não vou usar agora para não voar muita poeira. Ó. Agora eu vou usar o nosso batedor. Numa rotação média. Ó. Já tivemos um certo resultado. O que, que os colegas passaram para a gente no grupo? Que é interessante você misturar o, o dióxido titânio com a massa mais mole agora, por exemplo, ó, você vê que ela está meio rosada, não está uma massa branquinha ainda. Né? É, com ela mais mole, e depois que você já tiver a tonalidade que ajudou a bater bem para não ficar nem um pozinho ali dentro, aí a gente acaba de endurecer ela. É a mesma forma quando você vai bater uma grande quantidade de argamassa. Né? Você coloca a menos argamassa primeiro né, no, no, no vasilhame com água, Bate ela mais, porque você vai forçar menos a sua, a sua máquina e depois vai endurecendo ela aos poucos. Bom, chegamos então numa composição bem molinha, né? bem mais mole aqui. Batemos ela bem e agora vamos adicionar um cabinho de colher de, de faca mesmo. Vamos adicionar o nosso dióxido de titânio. Vamos adicionar uma proporção pequena, não muita coisa, e vamos bater e vamos observar o resultado. Eu já deu uma clareada bacana na, na massa. Já deu uma clareada bacana. Só que eu acho que ela precisa clarear mais. Mas vamos endurecer ela um pouquinho aqui porque eu acho que a quantidade de resina está muita para essa proporção. Pá, já tem uma massa aqui que já tá ficando bem branquinha. Vamos achar um, um ponto aqui, ó. Já tá bem branquinha, bem branquinha mesmo. Vamos firmar ela já mais um pouco agora. Eu consegui pegar um reflexo aqui. Na câmera, porque essa massa tá muito branca, muito branca. Sim, eu vou virar a máquina daqui para cá, para o outro lado aqui, para vocês já dar uma olhada. E vou colocar a outra aqui do lado. Ó, essa aqui é a da lata original. Essa aqui é o que a gente compra. Então, aqui dá para fazer uma, uma comparação pelo marrom da, da bandeja. E agora vamos despejar aqui, ó, a que a gente acabou de manipular. Olha o tanto que essa massa está até mais branca que essa outra aqui, ó. Ficou muito bom, muito bom mesmo, né? Igual eu falei assim, eu não tenho o um entendimento técnico, né, para estar tá falando qual que é a proporção ideal que você deve colocar. Os colegas disseram que tem que se ater à proporção ideal, principalmente por dióxido de titânio, mas vale a pena você fazer um teste, né? A consistência da massa tá ótima, né? Aqui a gente pode até endurecer ela mais um pouquinho, caso queira. Essa é a massa compra. E essa é a massa que a gente acabou de fazer. Beleza? Então estamos aqui, ó. Resina de laminação, talco industrial e dióxido de titânio para você estar tá fazendo a sua massa plástica branquinha branquinha. E vamos pegar um gancho ver esse super projeto aqui, que eu mandei hoje vídeos o dia inteiro dele para o nosso grupo de iniciantes, foi o dia inteirinho, a gente quase terminou esse projeto, dando explicações, falando sobre ele, falando da parte estrutural, né da parte de reforço, da parte de trás, é um projeto com rodopia inteiro na parte de trás da peça, muito muito top, foi o dia inteirinho mandando vídeos para o nosso grupo, participa do nosso grupo de iniciantes do WhatsApp... É, concorra a sorteios Acompanhe minha rotina aqui ó. O dia inteiro indo, ó, na, na minha oficina Eu mandando vídeos para o grupo Junto com a gente aqui ó, Da nossa massa plástica Que a gente acabou de manipular Super branca, super branca Eu não lembro para te falar agora de cabeça Quanto que saiu esses materiais E o que que ele vai render Eu sei te falar que não fica caro Faz uma pesquisinha lá no Mercado Livre, lá, se eu não me engano, vende os kits completo. Coloca lá, kit para massa plástica, resina de laminação e talco industrial, é, dióxido de titânio para pintura, que você vai fazer uma cotação desse produto, vê o valor de frete para a sua região, compensa, mesmo se você compra massa plástica, compensa você ter um kit desse guardado aí para você, beleza? Fica o dedão nesse like, se inscreve no nosso canal, fica ligadinho aí com o nosso curso de curso online de nichos. Uh, vai estar tá saindo agora no final de março, final de semana agora, ficou o final de semana inteirinho de gravações, né? A gente cansou pra caramba, mas tá ficando super show. Final de semana que vem, se Deus quiser, a gente termina a parte da gravação de produção. Aí a gente ainda tem as gravações teóricas, tem a parte de empreendedorismo, tem a parte de marketing, marketing pessoal, é, construção de projetos. Esse curso tá ficando muito top mesmo. Estou muito feliz em estar fazendo esse curso aí para vocês, beleza? Forte abraço para vocês. Esquece de ficar o dedão nesse like, não se inscrever nesse canal. Até mais.